Dando sequência ao nosso podcast aqui pelas plataformas do Diário de Suzano, você pode nos ver pelo YouTube, Facebook, Instagram e nos ouvir pelo Spotify. Como eu falei no início, você pode estar tá passeando de carro indo para São Paulo, indo sei lá para onde, e às vezes não dá para a gente ficar parado com o telefone na mão, né? Você ouve agendando o carro, não é chique pelo Spotify? Eu adoro. Agora nós vamos falar com o Mafusarte, o Kaique Couto, que usa como codinome Mafusarte. E ele vem já, ao longo da sua vida, batalhando pela carreira artística. Eu que conheço ele literalmente desde de pequeno. Que a mãe... Literalmente. A mãe dele é minha amiga de teatro do século passado. O século o passado é o... O o passado. século passado. O século passado. Não, virou 2000, é século passado. Verdade, quase isso. Você nasceu que ano? Eu sou de 93. Século passado. Verdade. Fim do século passado. Verdade. É, é todo mundo assusta. Não tiramos a brincadeira, então. <risos> todo mundo assusta, mas a verdade é essa. Mafusarte, de onde vem esse codinome? Cara, na verdade, é, come... iniciou tudo na escola, naquela época de narguile. Hum. Que a gente, eu tinha, eu acho que uns... Seis Narguilhes, aquela coisa de escola de meninada. E, cara, o nome surgiu dali. Seis Narguiles Seis narguilhas, cara. Mas, assim, na verdade... E né? a sua mãe não falava nada? Falava, falava. <risos> claro falava que muito ela falava, até, fala, até fala até hoje. <risos> falava muito. Mas, assim, como... É, eu sempre fui muito do grupo das molecadas e a maioria deles sempre gostaram de rap. É, eu acho que desde a época da Cidade de Edson, assim... Dos meus seis, é, sete anos. É, pra quem anos. não acompanha e não sabe, ele é suzanense. Sou suzanense. Moro hoje aqui no Monte, na cidade de Mon, na, no Monte Cristo, na cidade de Suzano, Raizão. E o nome partiu dali, cara. Na verdade, não saiu nem de mim, saiu de um amigo meu. Mas o que é Mafusarte? Mafusarte, eu acho que saiu do Mafu, da coisa do fumar na arguilha, aquela, ah. aquela fumaça, ah. e a arte, através da escrita, da composição, que eu já fazia umas composições desde 10, 11 anos de idade. Na verdade, meu primeiro rap surgiu por conta de, da, da perca do meu pai. E o meu primeiro rap foi pro meu pai. E, e dali pra frente, eu mostrei pra, pra alguns familiares, pra alguns amigos, e deu uma repercussão. Porque os caras falaram, pô, pra idade que você tem, você, tá, você escreveu um conteúdo bacana. Continua. Entendi. Mas eu nunca dei muito valor, assim, de falar, eu quero Artista profissionalmente... Artista é uma merda. Artista é... nunca dá valor Exato, pro cara. seu talento, Arrasta a bunda no chão. Exato. Podia ser tudo mais fácil, mas a artista gosta de dificultar. E a gente Vai. sofre. E a gente sofre, porque de, da, da mesma forma que a gente está sempre procurando erros no, no nosso produto. Sim. A gente está sempre esperando uma posição do outro para falar o que se está bom ou se está ruim. Sim. Então acho que isso é um a ponto. Aprovação negativo. É a aprovação é muito importante. Exato, exato. Mas eu acho que tem um limite também, né, Gil? A gente não pode depender da aprovação sempre. Sim. Eu acho que tem tem que ter um limite de falar não, eu dou eu dou Valor e qualidade pro meu trabalho, eu claro, sei da qualidade que claro. eu coloco. Hoje, com a idade que eu tenho, com os trabalhos e os projetos que eu, que eu que tô fazendo... Que Eu tô com 28 anos. Ah, como ele tá velho. É, menininho com quatro <risos> filhos. Ele é bom nisso, gente. <risos> isso, isso ele é bom. É, não, e outras coisas também. Ah. Mas, ó, eu acho que assim, cara, o projeto de rap, ele veio muito da parte da minha mãe. É, surgiu ali mais ou menos quando eu comecei a firmar na época da Comunidade coping em 2006, 2007... Fala, fala um pouquinho, quem é a Nisse Couto? Nisse é, na Couto sua mãe? é minha mãe, minha mãe que tá aqui com a gente, uma, uma guerreira total, um orgulho total... Que eu me espelho 100% praticamente, porque tudo que eu aprendi foi com ela... E até a questão do rap foi com ela, porque eu não, não tinha muito aonde ficar ali... Todo mundo trabalhava em casa e minha mãe me levava na mala junto... E uh, o projeto da, da, da, da comunidade Coping, no Jardim Revista, é, que surgiu ali basicamente por conta do, de, um, de uma pessoa que eu também me espelho muito hoje, pela história que eu conheço, que é o seu José Cândido. Falecido, deputado, é, e, pai e, do ex-prefeito de ex Suzano, Marcelo, Marcelo Cândido. Cândido. E, cara, <coughs> dali partiu uma coisa muito interessante, que hoje, graças a Deus, eu já consegui trabalhar com algumas pessoas que com seis, 7 anos de idade, para mim, eram Era pessoas ídolo. que eu assistia. Mentira! É, tem várias pessoas, tem o cabelo, o papel, é... cara, o próprio Léo do, do Estúdio Forjados também, que já participava lá, que já, já foi lá também, já conversei com ele a respeito, ele falou que já, já esteve por lá na, nessas épocas. Então, assim, fui reencontrando essas pessoas por conta do rap. Entendi. Entendeu? E, e a gente hoje cada um dá um braço pro outro, a gente cria projeto, quer fazer as coisas acontecerem por conta do rap. Então eu acho que uma você positividade grande. se inspira em quê para compor? Porque você canta só composições sua. Minha, minha. exatamente. Cara, de verdade, Gil, eu eu eu escrevo a vida, cara. Eu procuro escrever a vida. Eu escrevo o que eu sinto, o que eu vejo... O que cotidiano. Eu, o cotidiano, o que eu... Você eu... precisa estar apaixonado Não. por escrever. Porque tem gente que tem que estar amando, né? É verdade. É verdade. Ou sofrendo. Sofrendo, né? A sofrência, <risos> né? Ou sofrendo. É. Eu acho que assim, cara, eu tento mesclar um pouco do que, do que eu tenho de informação de todos os pontos. Da rádio, da televisão, da internet, do que eu compartilho com a minha mãe, com a minha família, com meus amigos... Eu junto um pouco de cada coisa e tento falar um pouco de cada assunto. Não se perdendo, lógico. Mas assim, eu tenho muita informação. A gente, na verdade, o ser humano tem muita informação. A gente só não sabe às vezes colocar no papel é, direitinho. Tem, não é todo mundo que tem esse dom de colocar no papel, Sim. ou de tocar um instrumento, ou de cantar. Você toca algum instrumento? Cara, eu toco o violão, mas assim, não nada profissional para você, eu sou mais, é, para mim. É, eu tem eu gente não sou mais que da não, escrita. Não, não, é, não tem essa coisa de vou tocar em público, não. Sim. Já muda de figura. Sim. É, onde que o, o Mafusarte, né, o artista Mafusarte pretende chegar? Onde você quer chegar? Cara, muito longe. Ah, meu sonho adoro. quem meu quer sonho chegar é alto. longe. Meu sonho é alto. É... Hoje eu tenho. Eu, como eu já tinha comentado com você, eu trabalho na área da dublagem. Não sou dublador. Muito legal isso, é. viu? Eu trabalho na parte técnica. Eu não já sou tive dublador. esse sonho de ser dublador. E já conversei com a Márcia Gomes, que falou que conhece a sua pessoa, diretora. Olha, de muito Gomes. tempo. É minha é diretora, mesmo? que estava trabalhando comigo até a semana retrasada. E... E, cara, é uma mulher, assim, que também tem muita coisa ótima é, pra passar. Porque o teatro é maravilhoso, né? Eu adoro esse papo, entrevista e tal. Mas a dublagem, ela é, ela é, você tem que entrar dentro de uma coisa já pronta, né? Exato, a interpretação tá toda ali, né? Adoro. Tá toda ali. E eu acho que esse é o próximo passo além da Mas você tem voz, Ca é, é, o Kaique, tô chamando, mas é É, Mozart, pode ser. Tem voz de, de, de, de, de, de dublador, você tem voz potente. Cara, já me falaram isso, por isso que a, a, você tem. a minha segunda opção hoje é essa. Eu quero, você tem. a partir do ano que vem, Ah, pode estudar, porque nisso. é estudo também, né? Você tem que aprender a vivenciar tudo aquilo. Mas você Exato. me disse que quer chegar longe. Uhum. É, é, você está percorrendo os caminhos ditos, corretos? Você está é, é, com pessoas próximas de você que podem te levar a essa distância que você pretende chegar? Cara, é, algumas pessoas sim. Outras pessoas eu acho que não têm o mesmo propósito do que eu, e eu também tenho que respeitar Se isso. Se afasta de quem não tem o mesmo propósito. É, porque eu acho que, assim, cada um tem o seu sonho. E eu não posso forçar as Sim. pessoas a sonharem o meu sonho. Perfeito. Entendeu? Mas Perfeito. eu sempre estou aberto àquela coisa assim, cara, você quer correr comigo fortalecer em arrumar um estúdio, em arrumar um microfone? Vem junto. Vem junto, a gente está sempre agregando. Não é à toa que, assim, é... O, meu, o trabalho que eu faço, eu já fiz dois festivais Rap Cultura, em 2018 e em 2020. É, levamos 10 MCs, fizemos um projeto de 5 horas, teve B-Boy. E, cara, é um trabalho que eu quero levar até a décima edição. Eu comecei em 2018 e estou tentando fazer o terceiro agora nesse ano, mas eu acho que ainda vai ficar muito em cima é e complicado para fazer. Mas já, o projeto já está em andamento para o ano que vem, no máximo, no comecinho até o meio. Por quê? Nossa maior dificuldade hoje é o espaço, infelizmente é o espaço, por conta de muita linguagem que o próprio rap usa, entendeu? E eu acho que é assim, cara, tem espaços... Essa muita linguagem que o rap usa, uhum. é, você está se referindo a quê? As mensagens que às vezes elas batem em pessoas que não querem ouvir? Você falou tudo, exatamente, principalmente na questão política, que é o que a gente vive hoje. A gente é, tem, tem, tem algumas coisas que, infelizmente, a gente não, não vai dar um passo para trás. A gente quer dar só passo para frente. E, de repente, mudar a nossa letra por conta de uma dinâmica do conteúdo que a gente escreveu por não poder apresentar em locais públicos... A MPB passou por isso, usando metáforas. Exato. Caetano Veloso ficou exilado. Quer dizer, Exato. falar em metáforas nos dias de hoje, em 2022, chega a ser ridículo. Exato, e não são todos que entendem. Muitas das vezes, é difícil. não são todos que entendem, é, é dependendo difícil. da linguagem que você usa. É difícil. Porque às vezes você usa uma metáfora, mas você quer falar exatamente sobre uma pauta X. A é. pessoa fica boiando. Pô, mas o que será que ele tentou é falar? É difícil. Hoje, ainda mais com esse universo que a gente tem, né quando se usou metáfora lá nos anos 70, é, o exílio do Caetano do Chico, sim. então é, é, foi tudo muito era tudo muito diferente sim. e as metáforas elas eram mais obje... não objetivas é, o nosso universo era era menor do que é hoje, né? Sim, sim e até porque eles vieram de uma de uma de, uma época de final de ditadura, ah. né? A, a, a lei é a lei. Foram perseguidos, né? Exatamente. Perseguido. Exatamente. Como até vocês do próprio é, teatro. Sim. Teve, eu teve eu fiz. A, a sua mãe brincou que aqui no estúdio tem uns rádios antigos. E ela <risos> falou que a gente fazia teatro ouvindo música naqueles rádios. É mentira. <risos> é mentira dela. Mas, mas, cara, rádios clássicos. Eu apresentei para censura a peça, se tivéssemos tempo. Que eu apresentei para censura em 1985. Que eu... legal. Eu e a Clarice Jorge, num no teatro que é, é o Teatro Vasques, que na época se chamava Teatro Pascoal Carlos Magno, é, é, nós apresentamos para três pessoas sentadas no, na plateia que, com a caneta e o texto na mão, elas riscaram o que a gente podia, o que a gente não podia dizer, carimbaram e assinaram todas as folhas. Olha isso. Olha cara. Eu, porque eu passei como eu sou antigo. <risos> Cara, e, e de verdade, Gil, eu vou te falar uma coisa. É, infelizmente, tem alguns locais que hoje não acontece dessa forma. Mas, mas é que isso. ainda existe. É a censura velada, Ex ela existe exato. em todo lugar. Eu tô aqui falando abertamente, falei é, com o Igor Leandro, que está separado desse bloco que eu tô fazendo com o Mafusarte, e, e a gente falou disso. E eu falei para ele da dificuldade, perguntei para ele da dificuldade de ser artista. A mídia dá espaço para os artistas que estão em ascensão? Cara algumas dão mas assim quando você tem quando você tem um trabalho bacana para mostrar para eles que você não vai lá só uma vez e sumir entendeu E tem muitos Mcs hoje que, que assim tem, tem poucas músicas tem poucos trabalhos mas exatamente porque falta eu acho que na questão cultural estúdios, é, livres para só a pessoa agendar, ter uma pessoa lá que possa fazer a captação, mixagem, masterização, como Sim. já tivemos isso uma época também, mas não foi muito para frente. Então, assim, eu acho que isso falta bastante, porque automaticamente as pessoas de, daqui da cidade de Suzano e das cidades ao redor vão ver quanta informação positiva e boa essas criançadas, essas molecadas e as meninadas têm, porque tem muita mulher cantando muito, com, uma, com uma informação que você fala, poxa. É, ela não tinha que estar aqui com cinco só pessoas, ela tinha que estar num lugar onde é tem difícil. 10 mil pessoas para escutar o que ela está falando. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco quero saber dos lançamentos do Mafus o que, é que ele está preparando para a gente. É. A gente volta já. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores.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 bloco aqui, a gente já conversou, e vem acompanhando a trajetória dele. E eu acho assim, tão importante os nossos talentos do Alto Tietê conseguirem um espaço na mídia, conseguirem mostrar o seu trabalho, conseguirem ganhar dinheiro com o trabalho deles, porque é o que todo mundo merece. Porque não é fácil ganhar dinheiro com arte. Nada fácil, cara. Não é. Eu acho que esse é um problema grande. A gente, a gente preza é, pelo conteúdo da informação, mas, infelizmente, hoje eu acho que as pessoas estão dando mais visibilidade às coisas que não têm tanta informação. Eu, assim, eu, eu, eu, cara, eu gosto muito de funk, gosto muito do próprio rap. Eu ia de... te perguntar, o que você não ouve? E... Cara, eu escuto Difícil. tudo um pouco. Tá. Só axé, forró e sertanejo, que eu não sou muito fã. Tá. Escuto sertanejo um ou outro, é. mas, assim, axé, forró, essas coisas... Não é muito da minha linha, não mas, é também não, praia. É, mas também não, não tenho nada contra. Entendi. Eu gosto de coisas que me trazem informação para eu pensar. para eu poder tá. pensar na próxima música, na próxima composição. O Chorão foi seu ídolo? Não cara, é? demais. Eu não sei por que ele fez o que fez. Por que, que morreu, né? Por que, que essas pessoas morrem? Meu, Meu sonho... Por que, que o Cazuza morreu? Exato. Que desgraça. Meu sonho era fazer um som com o com um Chorão, cara. Tá, imagina. Uma vez eu cheguei aí na, na, na, na Praia Grande, lá em Santos. Tem uma pista de skate que ele construiu que, infelizmente, ninguém manteve, demoliram a pista. Mas era um local que ali você tirava sonhos. Ali você olhava, você falava, pô, cara, daqui tem muita coisa que dá pra, pra tirar daqui pra fora. E, lógico, tirando como base o próprio Charlie Brown Jr. Eu ensaiei no, no estúdio que o Chorão gravava em Santos. Eu, eu fiz um, um musical. Que legal. É falando da vida do Osmar Navarro, que foi um grande compositor. É, você não deve lembrar quem é, mas assim... Receba as flores que lhe dou em cada flor um beijo meu. Olha isso, Osmar Que Navarro. isso. Ao vivo isso aqui, <risos> velho. Eu não vejo isso. Ah, então foi muito legal. E eu estar tá no estúdio do cara, lá que ele gravava os amigos dele. Tava... Então, foi, foi muito bacana. Você é, lança o quê quando e onde que as pessoas podem achar você nas redes sociais? Arroba o quê? Ponto ofici o -F -C, de oficial. O Mafuzarte é com Z. Com Z. M-A-F-U-Z-A-R-T. Hum. Ponto O-F-C, de oficial. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Lançamento, cara... É, eu Canal ia... do YouTube? Canal do YouTube Mafuzart também. Acha como Mafuzart. É, era pra esse ano, no máximo agora novembro e dezembro, eu já lançar o meu EP... Mas eu decidi, por, nos finais do segundo tempo, é, deixar para o ano que vem, porque eu quero lançar todas as, as músicas com Jumos, clipe. Tá. Entendeu? Ah, não só. o abusado. Áudio. É, cara, porque assim, eu demorei, eu demorei três anos, entendeu, Gil? Para completar o álbum, para tirar aquelas músicas e falar: não, essa não está se, se encaixando, vamos pôr outra. E para moldar de um jeito que eu, que eu me sinta à vontade de escutar o meu próprio som. Entendi. Entendeu? Não deixar várias coisas bagunçadas. Mas você tem um clipezinho já pronto. Tem né? clipe, tem, eu acho que uns dois, três clipes no YouTube. Esse, tem... esse que você mandou que a gente vai assistir, qual que é? Esse é o protesto. É o primeiro clipe que eu gravei. Gravei com um parceiraço o meu, Rods, que é lá do Jardim Revista também, no estúdio Black Beat Hack, junto com o meu parceiro Etácio, é um grande amigo meu também, de, de anos, irmãozão. E ele montou é, a parte de audiovisual dele, chamado Dark Duke Dreams, então Blackbeat hack Dark Duke Dreams tá lá no Instagram que difícil DDD <risos> filmes acha mais fácil DDD Filmes. Vamos assistir um pedacinho e a gente já volta beleza s yeah. uh, na produção Mafosarte. Sinistro, mas é o seguinte, mano Existência, Revolução É mais ou menos assim, tá ligado? E eu Sigo os passos por onde andei, mantendo sempre o sigilo Com a visão, sempre focada E com meu dedo no gatilho Andarilho Segue nos trilhos, improviso verso que rimo na escuridão Errei meu rumo, eu escrevo Um outro destino sem medo bela sapatia mesmo de frente, a vida cobre essa pela que paga de sorridente. Consequentemente, pequenos sombras de malícia assediados pela mídia que hoje pode a polícia. Aí você viu um pedacinho do trabalho dele, você pode ver muito mais nas redes sociais. Enfim, quando que fica pronto esse trabalho completo? Você falou que quer deixar pronto para lançar de uma vez. De uma vez. Cara, eu ainda não tenho uma data prevista. Mas no meio do ano que vem, no máximo, eu já tô lançando tudo. Eu falei com o Igor Leandro que eu sou da do LP, né? Aliás, os bolachões, rotação 78, eu ouvia da minha mãe. Eu ouvia. Sim. É antigo, Quem tem hoje é clássico. É, eu ouvia. Aí depois virou CD, que era aquela coisinha em falou, Nossa, agora não é nada, né? A gente não tem nada para pegar. Verdade. Tudo streaming, tudo na internet. Então, não é ruim. Mas era gostoso um disco, né? Sim, você que... nunca quis lançar um disco? Ou isso é longe, porque você já tem 28 anos? Cara. Já não é... Você pegou disco. Peguei LLP, disco. LP você pegou. Peguei o finalzinho disso já no Final... começo do CD também. CD, claro. Mas eu vou falar pra você, cara. É, o é rap, mágico. O rap que eu faço hoje na linha, na vertente boom -bap, porque o rap é o rap, mas tem a vertente do boom -bap, do drill, do trap, são melodias diferentes. Mas não deixa de ser rap. Enfim, eu acho que você entendeu. É, tá bom, mas, mas assim, se ele falou é isso. Aí, tá falado. Mas assim, eu sou da vertente do Boom Bap, que é um rap com uma melodia mais calma. Que traz a visibilidade ah. da letra. Você presta mais atenção na, na letra. letra. Na harmonia. Isso. Toca mais o coração. Porque Exato. tem coisas que as pessoas cantam, a gente não entende, né? Exatamente, que fala. exatamente. Desculpa, eu acho que o drill. O drill e o trap, que são duas coisas que está agora tocando muito, ele tem um pouco disso, dependendo da dica. O nome dele ser o trap, porque eu não entendo. <risos> Deve, ah, ser dois, deve, é, junto, deve ser os dois, velho os dois juntos, o drill junto. e o trap mas essa coisa do disco eu tenho uma vontade sim, cara eu tenho vontade de lançar esse álbum meu primeiro e de repente futuramente colocar ele num disco porque lá no passado tinha Chorão essas coisas com disco? Acho que não, o né? Disco, o disco Chorão, já... não, não, que eu sei que não, não. É? já não deve ser não. CD É, a linha do é. Chorão já era de, eu acho que 96 98 pra cá é. então acho que já foi entrando ali na, na, no CD mesmo é, até porque hoje infelizmente não são todas as pessoas que têm você... um rádio para isso não não né? tem é difícil, é difícil achar eu mesmo não tenho eu tenho os discos mas não tem mais onde tocar. Não é onde tocar a tal da vitrola toca sim, disco né? sim. mas você canta também nos seus shows que você faz que eu sei é, você canta também música dos outros então quando... na verdade não é dos outros é o que a gente chama de feat. é quando uma pessoa de um outro grupo se junta comigo não. ou eu com a outra pessoa. A pergunta não foi. Chorão, você não canta em lugar nenhum nunca? Não canto. Nunca não. cantei cover, cara. Eu sou a, muito a, fã. Ah, mentira. Mas nunca fui de cantar cover. Num show que você tá cantando assim, você nunca cantou, mano. Não, não. É, é uma coisa boa até Oi? de se fazer. Ah, é. Toca Raul! <risos> não toca, Raul? Mas, é, mas eu acho ah. que é uma ideia legal, cara. É uma ideia, de, é uma ideia bem legal. Até hoje eu não fiz. Mas assim, como sabotagem, MVBu, o Próprio Racionais... É, não cantam? É, não, eu tô falando assim, são pessoas que eu tenho como espelho referência. pra mim, uma referência ah. muito grande. Mas nem deles você canta? Não cantei até hoje. Tem que cantar. <risos> é, agora eu vou não. começar a optar por isso. Até uma versão sua de uma música, não sei, por causa de direitos, né? Que os direitos Sim. têm que ser impedidos, mas de repente... É, é, é, é... Uma versão sua tem uma outra roupagem, uma outra cara. É, é, devia pensar nisso. Cara, é uma ideia muito boa que você já tá me dando. É, não, porque é, é, tudo é música, né? Sim. Tudo sim, é música, né? Sim. Às vezes num show é, é, fica fácil. Mas assim, eu quero que você faça um trechinho, uhum. a capela, que ele não vai sair daqui sem é. dar uma, né? De uma música sua que você... Ou essa que você lançou, que é prote protesto, eles já viram. Uhum. Cara, tem uma música minha, que é uma música até que... Eu vou, eu vou cantar um trecho dela. Você fez pra quem? Que é uma música... Não, que é uma música que fala exatamente do nosso começo do assunto aqui, que alguns lugares não, não deixaram ser cantada, entendeu? Por conta de falar do sistema no modo geral. É, tem uma parte dela que fala... <cười> Entenda, mano. A humanidade quer atenção. Me diz o que fazer, pois não valeu o que eles fez. A nossa raça está entrando em extinção. Mataram Marielle e depois vão matar vocês. Tá bem difícil distinguir as diferenças. Falam que preto e pobre é tudo um bando de ladrão. Estranho é entender toda a diferença se no Senado é. os que são brancos se ferrari e estão lá na prisão. São esses tipos de letra que a gente canta que faz as pessoas... É Isso do passado seria proibido. Né? É, exatamente. Como ainda está sendo em alguns, alguns momentos. Proibido, <risos> É. é uma letra de protesto, cara. Eu acho que tudo que a gente faz dentro do rap é resistência. E a gente não pode parar, entendeu? Porque Sim. se a gente parar, a continuação das pessoas de lá de trás somos nós. E eu quero perpetuar isso mais pra frente para que meus filhos também, como a Manuela, que já canta comigo, já sobe no palco Tua comigo, filha. que é minha filha de nove anos... Tem vídeo no YouTube dela também cantando comigo. Meu Deus. Cara, ela canta... Ela, ela tem... é a mais velha? Ela é a mais velha. Nove, depois... Nove, cinco, Quem três... Quem tem cinco? Fala o nome. É, o Matheus tem cinco, a Manuela tem nove, o Pedro vai fazer quatro. E agora tem a Alice que tá com... vai fazer quatro meses. Mas ele é bom nisso, nisso. Dá um nó na ponta do... não não é ótimo. Não, não é... Dá um nó na ponta disso, para ver se não... Não, parou, parou. Parou? Parou por aí. Parou por aí. É, eu tenho um amigo que falou, eu vou operar. Eu falei, eu vou querer ver os dois pontinhos. <risos> para garantir que fez. Para parar com né? Chega uma hora que você tem que falar. Ele tem quatro também. Eu brinco com ele. Opera, né? Porque chega uma hora que fica aí na, não dá para administrar isso, é verdade, né? Ame a vida é inteira e bastante, com muito fervor. Sim. Mas chega uma hora que para administrar tudo isso de filho fica complicado. Sim. Exatamente. A gente tá chegando na reta final? Tá chegando na reta final? Tá chegando na reta final. Então não tem data de lançamento, não tem nada previsto, mas tem as redes sociais Sim. que ele vai repetir, você pode seguir, você pode curtir, pode contratar também. Exatamente, por favor. Pelas <risos> redes sociais também. Pelas redes sociais também. Lá na, na, no próprio Instagram já tem o um número de telefone também, caso é, alguém queira contratar para show. Investir! Investir ah. na gente, que a gente está precisando disso. É bom. E... Mafusarte Instagram, mafusarte.ofc. Facebook também, mafusarte.ofc. Procurem lá e tudo de informação daqui para frente do festival Terceira Edição também, que tem uma galera já perguntando, esperando para sair. A gente vai jogar todas as informações lá para geral ficar Mas, ligado. Isso é pro ano que vem, esse festival? O festival, se eu conseguir o espaço, como eu já estou aguardando uma resposta, Onde? no máximo em outubro. Onde que você está esperando Esse resposta? espaço é lá no próprio Monte Cristo. No... Então não está difícil. Não está não tá difícil, não. Na verdade, já tem umas coisas já conversadas que, graças a Deus, foi aprovado o Vamos projeto. Vamos apoiar a arte, é tão importante Exato. na vida do artista. Isso. Ali no antigo galpão do Pérola. Tá. Ali já, já, a gente já tem um espaço assim que já tem foi... estrutura para isso. Tem estrutura, um galpão, tem o palquinho lá já. E aí a gente leva o resto da estrutura que é microfone, não caixa, uso. iluminação, essas coisas é com nós. A gente chegou no final. Mafusarte aqui, o Kaique Couto, que eu conheço desde então, é um menino talentoso, um menino que merece ser ouvido, merece uh, é, ter o retorno, não só da plateia, mas da sociedade de uma maneira geral, porque o artista ele preza por isso, né? Sim. Eu quero te desejar, sim, o maior sucesso do mundo. Eu sei que você tem potencial, eu sei que você tem talento, eu sei que, às vezes, a gente é, percorre caminhos que tornam as coisas um pouco mais difíceis na vida da gente. Mas não desista. Sim. Não desista. Sim. Porque a, o seu carisma, o seu talento, a sua beleza, a sua competência, enfim, todo esse carinho que eu tenho por você, eu quero que ele se torne... Quando você subir em cima do palco, que ele se torne uma força tão grande que você consiga cada vez mais galgar os degraus aí que não são fáceis, viu? Que bom. Obrigado, Gil. Gratidão Sucesso. sempre, sempre, sempre. Desde 2012, que eu lembro bem que você me chamou. Desde lá sempre tive seu apoio, cara. Obrigado. Independente de qualquer coisa. Se e qualquer... terá sempre. Cara, se precisar de mim também, saiba disso. Foi bom pra você? Foi ótimo. <risos> Ele tava com medo. Foi ótimo. Foi ótimo. <risos> Obrigado semana que vem. Tem mais, tá? É nóis, valeu. <risos>